Depois de observarmos mais um recorde do Ibovesco nesta segunda-feira, os investidores resolveram seguir a velha máxima de que lucro bom é lucro no bolso e garantiram uma parte dos bons resultados dos últimos dias. Com isso. O principal índice da B3 fechou nessa terça-feira em queda de 0,58% aos 107.556 pontos. E um dos motivos que levaram os mercados a agirem com um pouco mais de cautela hoje foi a notícia de que o acordo entre Estados Unidos e China poderá atrasar. Além disso, pesou também que estamos na véspera de duas importantes decisões sobre política monetária, tanto nacional como internacional, já que Estados Unidos e Brasil divulgarão suas respectivas decisões sobre suas taxas básicas de juros nesta quarta-feira. Aliás, a expectativa de praticamente todo o mercado é de que o Federal Reserve corte a taxa básica de juros dos Estados Unidos pela terceira reunião consecutiva em 0,25 ponto percentual. Lembrando que essa decisão sairá às 15 horas no horário de Brasília, ou seja, em pleno horário de mercado. Já no Brasil, a expectativa é de um corte da Selic de pelo menos meio ponto percentual. Porém, essa notícia sairá só depois das 18 horas. Portanto, a repercussão sobre isso só deverá acontecer mesmo na quinta-feira. Então, fiquem ligados. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!